Olá rapaziada, mais um The Watch na Austrália começando para vocês, hoje é um vídeo diferente, especial, uh, com uma novidade muito bacana que eu venho trazer para todos vocês, <coughs> bombástica na verdade, muito bombástica, é uma novidade bombástica na verdade, então se você está interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out, que você vai gostar dessa novidade. Hoje é um vídeo diferente uh, Eu vim trazer uma novidade muito bacana pra vocês Como vocês já sabem, eu venho trabalhando com intercâmbio já há um bom tempo eu Venho ganhando um conhecimento bem legal De como funciona todo esse processo de vinda pra Austrália Como funcionam as escolas, os seguros de saúde, os vistos uh, Todo o processo de chegada de vocês aqui também Então eu já tenho trabalhado com intercâmbio já há um bom tempo em outras agências E agora a novidade é que a gente resolveu abrir a minha própria agência Então como vocês podem ver aqui, a Tewizy agora está nascendo É uma alegria muito grande pra mim poder estar compartilhando isso com vocês aqui no meu canal, que também vai ser o canal da Twizy daqui pra frente. Uh, então, basicamente, para você que chegou perdido agora e não sabe do que está acontecendo, a Twizy foi aberta por mim, uh, pela Paula, que é a minha namorada, por uma equipe de profissionais que está me ajudando bastante agora na agência também, uh, para atender todos os estudantes brasileiros, portugueses e também agora os latino-americanos, a gente também está trabalhando com um povo que fala espanhol também, então é bem bacana. Uh, todos os processos que você já conhece de visto, escola, seguro-saúde, uh, quando vocês chegarem aqui de atendimento ao cliente, tudo que vocês já sabem sobre intercâmbio e ainda querem saber mais também, a 2 e eu agora vamos estar aqui para poder ajudar vocês a sanar todas essas dúvidas e trazer todos vocês aqui para a Austrália também. Como surgiu a ideia da 2 Vocês que acompanham o meu canal há um bom tempo já sabem todos os perrengues que eu passei por aqui, todas as louças que eu já lavei, todos os trabalhos que eu já tive, como foi sofrida a vida aqui na Austrália até aqui e também como foi alegre, como foi bom até aqui, tanto de aprendizado que eu tive até agora. Eu nunca teria aprendido tanto em três anos quanto eu aprendi se eu não tivesse vindo aqui para a Austrália. Então, a ideia da Twizy nasceu justamente de ser uma empresa fácil, de fácil entendimento para vocês e ser uma coisa de estudantes para estudantes. Então, eu sei exatamente quanto foi para vir para a Austrália, eu sei o quanto é difícil de vocês juntarem esse dinheiro para vir para cá, a gente sabe exatamente todas as dificuldades que a gente tem e passa quando chega aqui também. Então, eu e a minha equipe da empresa agora vamos estar aqui para poder atender todas as suas necessidades. A gente vai entender exatamente a fundo qual é o seu planejamento de intercâmbio, o que você está planejando fazer e, a, e o quanto fácil a gente pode deixar a sua vida para você fazer esse intercâmbio da melhor maneira possível. Então, tanto você que está no Brasil ainda ou você que está me assistindo aqui na Austrália, quer vir para cá ou quer continuar os seus estudos aqui, eu vou deixar o endereço para vocês aqui embaixo do escritório aqui em Brisbane para vocês irem lá diretamente falar comigo. Não precisa ter vergonha nenhuma, eu estou lá para ajudar vocês mesmo. Então, vão lá me fazer uma visita, trocar uma ideia comigo, fazer sua cotação de renovação também, se você já estiver por aqui. E se você está me e está no Brasil ainda, manda um e-mail para mim aqui embaixo no info, arroba, e a gente vai poder fazer aquela cotação de intercâmbio bacana para vocês. Fazer um precinho bacana para vocês virem aqui para a Austrália. Não gastar muito. Então vale a pena conferir. Antes de você fechar o seu intercâmbio por aí. Conversa com a gente. E ver o que a gente pode fazer de possibilidades para vocês. Aqui no canal agora a gente vai fazer duas partes. Então vai ter o The Hot na Austrália e a Tewiz Intercâmbio com partes separadas. Vamos dar várias dicas de intercâmbio para vocês. Sanar várias dúvidas. Ao longo desse ano eu vou mostrar a equipe para vocês também. Vou apresentar mais a cidade. Vou mostrar mais dicas para vocês. Então esse canal vai acabar ficando mais recheado que ele já é, e eu queria agradecer também imensamente de coração, toda a equipe que tem ajudado a gente a fazer a Twizy funcionar tanto a Paula, a, como o Douglas que é o nosso Customer Service, o Sean que é o meu sócio a Sandra que está ajudando a gente no Brasil fazendo toda a parte financeira e claro, as escolas conveniadas com a gente também, se vocês entrarem aqui no site agora, vocês vão ver quais escolas a gente tem convênio aqui em Brisbane e também um agradecimento especial, claro a todos vocês que estão assistindo a gente, se não fosse por vocês a gente não teria chegado até aqui, então sem mais delongas, se você está interessado em fazer seu intercâmbio, fala comigo, manda um e-mail aqui embaixo e a gente se vê aqui em Brisbane logo logo. Valeu? Um beijo de ótimo para vocês, obrigado por assistir esse vídeo e continue acompanhando o canal que só tem novidade agora para 2017. Tchau!